Olá, eu sou o Leonardo Rocha e esse é o canal Perspectivas Infinitas. Você que já vem um certo tempo que eu não venho fazendo vídeo, e isso se deve a algumas mudanças que eu tive na minha vida. Eu tive diversas mudanças ao longo desse último ano e foram mudanças assim, extremamente significativas para mim. Eu mudei de país. Estou começando uma vida nova, estou conhecendo novos lugares, novas pessoas, tendo novas perspectivas e desbravando um mundo completamente novo. E isso fez com que eu crescesse e evoluísse como pessoa, porque foram muitas mudanças que eu tive na minha vida. Atualmente eu estou morando sozinho, eu estou falando com outras pessoas em um idioma que é diverso do meu. Tô tendo que descobrir por conta, por conta própria como resolver e solucionar determinadas situações, é, enfrentar algumas coisas por conta própria. E tudo isso requer coragem, requer força, requer uma disciplina e não é simples. É algo que exige tempo, toma um pouco de tempo, até adaptação, até conhecer e saber como lidar com uma coisa, com outra coisa. Porque quando você está fora da sua casa, tá fora do seu país, de qualquer lugar que você já tenha um conhecimento, já é estabilizado, alguma coisa assim, o mundo muda, fica tudo diferente, são novos começos, são novas pessoas. São novas culturas, novos conhecimentos e tudo é novo, é tudo novidade. Ainda continua sendo novidade para mim. Porque nem tudo eu ainda descobri, eu ainda não sei toda a funcionalidade da cultura onde eu me encontro atualmente. Mas eu sei que eu, como pessoa, eu mudei muito. E essa mudança foi assim é, é, marcante, foi significativa uma mudança que me fez crescer muito. Porque agora eu enxergo que eu sou muito mais capaz de fazer certas coisas do que antes. meus meu medo, por exemplo, de morar sozinho, de achar que não ia dar de conta, que não ia conseguir, ele praticamente sumiu. Porque eu consigo dar de conta de mim, eu consigo... É, tipo, Fazer as minhas tarefas, mercado, cuidar da casa e coisa do gênero. É, ainda é um pouco difícil, ainda tá um, não tá fácil para mim. Não, não tá fácil, ainda não, não tá 100% fácil. Contanto que eu não andei fazendo vídeo nesses últimos tempos que eu estava em fase de adaptação e foi uma mudança assim um pouco brusca. Não vou dizer brusca, mas foi um pouco brusca, um pouco repentina. Porque eu tinha planejado para o ano de 2019 uma coisa completamente diferente do que aconteceu de fato. Eu tinha planejado algumas situações, eu estava vivendo algumas experiências, eu estava lidando com alguns tipos de pessoas e chegou num ponto que eu percebi que eu precisava mudar. Eu precisava agir diferente, eu precisava fazer alguma coisa nova, eu precisava... Descobri um outro lugar, uma outra perspectiva. Eu não estava aguentando mais ficar preso a uma situação. Então, essa mudança está me fazendo bem porque está me mostrando que existem outras possibilidades, existem outras maneiras. Qualquer tipo de mudança exige tempo, exige conhecimento local. Você tem que estar tá aberto a se adaptar às novas coisas, às novas situações, às, à nova realidade que você está vivendo. E assim é, é como tudo na vida, aquele que é como a evolução, se você tiver apto a se adaptar, a melhorar e a evoluir, você vai conseguir chegar mais longe, você vai crescer, você vai conseguir se superar e vai enfrentar todos os obstáculos sem problema nenhum. Mas se você não estiver pronto para isso, você vai parar no primeiro obstáculo. E é, assim, uma coisa que mexeu muito comigo porque eu até esperava fazer uma mudança que nem eu fiz, mas não exatamente da forma como aconteceu. Só que as, as outras vezes que eu tive essa oportunidade eu acabei não aceitando por medo. E às vezes a vida, ela insiste no caminho que é realmente o caminho que você precisa seguir. Se está acontecendo alguma coisa na sua vida, e é mais de uma vez, uma, duas, três, quatro vezes, é porque aquilo é importante, aquilo deve ser aceito. É algo que vai ajudar a sua vida a ser melhor, é algo que vai transformar a sua vida. Eu demorei para entender isso, porque nem sempre as coisas são tão claras. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu levei um tempinho até perceber que eu estava tendo uma oportunidade na minha frente para mudar minha vida, melhorar como pessoa e fazer uma transformação. Então eu espero que vocês entendam é, como está minha situação nesse momento, que eu acho que vocês também devem ter passado por isso. Eu estou num momento de transformação, estou me redescobrindo, estou conhecendo coisas novas e eu estou passando por situações diversas. E estou aprendendo muito comigo mesmo e com todas as situações, então eu estou num momento de transição e de novidade. Então, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Aqui no final do vídeo vocês vão encontrar os meus contatos, as redes sociais e outros vídeos para estarem assistindo. Aqueles que quiserem fazer o meu curso, ele se encontra na descrição, o primeiro link da descrição, ele está com desconto. Eu, se fosse vocês, aproveitaria essa época para dar uma, fazer um curso, fazer uma reciclagem ou adquirir um novo conhecimento, porque isso daí está sendo importante. Os novos conhecimentos são, os que, são as coisas que estão me ajudando muito nesse momento, a conhecer coisas novas. Então, acho que isso pode ser algo útil para vocês. Então, agradeço a vocês, espero vocês num próximo vídeo. Muito obrigado. E até mais!